Seis pessoas continuam internadas depois do grave acidente com o um ônibus ontem à noite. Ele foi e capotou. E aí, aquela gritaria, agonia. Dia de protesto deixa a população sem ônibus em Salvador. Que tudo até agora nada. Cerca de 30 micro-ônibus do transporte complementar são apedrejados. Com prejuízo de pelo menos 20 mil reais. A gente trabalha sempre nervoso, mas tem que trabalhar. O que, é que a gente pode fazer? E ainda, os últimos preparativos para o jogo da Copa América amanhã em Salvador. Hoje, as seleções da Argentina e da Colômbia falaram com a imprensa na Fonte Nova. É agora no BA Record. Olá, muito boa noite para você. Pelo menos 30 micro-ônibus foram atacados durante protestos hoje aqui em Salvador. O funcionário de um banco foi retirado à força de uma agência e novas manifestações ocorreram no centro da capital. Antes da gente encerrar o berreco, vamos ver como é que está o trânsito nesta sexta-feira, no início da ligação em Guatemi Paralela no sentido aeroporto. Muita gente indo para casa agora 7 horas e 48 minutos, com trânsito intenso principalmente neste ponto, do lado da Avenida Tancredo Neves, sem nenhuma retenção, só nesse trecho aí, próximo à estação de transbordo. Bom, o BR Record de hoje está terminando, mas não perca mais um capítulo da novela topíssima, cheio de emoções para hoje e em seguida a macro série de Isabel. Muito obrigada pela sua companhia a semana inteira, amanhã a gente se vê no Balanço Geral Especial a partir de uma hora. Tchau, tchau. anteriormente em Topíssima.